Olá galera, Tchú, um bem com vocês Seja bem-vindo a todos aqui no canal Gessimário Para mais um vídeo comigo, João Francisco Galera, eu entrei aqui na onda do, das caixas surpresa Eu vi muito vídeo na internet Os vídeos em outros canais de YouTube A galera comprando caixa surpresa E mostrando aí os índices que vem dentro E que é todo suspenso Eu fiquei muito curioso, galera Fiquei muito curioso E resolvi trazer a minha primeira caixa E já começou por surpresa mesmo Porque olha o tamanho da caixa Veio aqui, ó é, eu comprei da Shopee, então essa caixa aqui me custou 30 reais galera, a minha primeira caixinha surpresa, para mim começar aqui o primeiro vídeo no canal abrir a primeira caixa super. e já vem surpresa mesmo, porque lá nos anúncios mostra aquela caixa bonita, toda decorada com pontos de interrogação é, surprise é, e aquele negócio todo e chama muita atenção da gente dá muita vontade de comprar eu sei que quem já fez vídeo desse jeito, né? E quem já comprou, mesmo que não seja para YouTube, e para casa mesmo. Isso é um jogo, é uma brincadeira, tem que se considerar como brincadeira. Então, eu acho que ser é muito feio a pessoa comprar esse item aqui como surpresa e depois não gostar o que vem dentro e ir lá reclamar, dar estrelinha a menos, né, fazer reclamação com o vendedor. É, é assim é o meu pensar, né? Eu estou entrando na brincadeira aqui agora Essa é a minha primeira caixinha Surpresa aqui, 30 reais Se vocês estiver gostando do vídeo aí, galera Já deixa aquele joinha Eu vou deixar aqui uma meta De 500 likes Para a primeira caixinha É, 500 likes na primeira caixinha Tá de boa Chegando 500 likes Eu vou comprar uma outra caixa surpresa Se vocês quiserem escolher aí, galera uma, Um tipo de caixa surpresa Que querem que eu compro é, Deixe nos comentários aí. Ah, compra caixa de surpresa de eletrônico. É, pode ser uma caixa de surpresa de roupas, não sei. Calçados, games. Games não é muito caro. <risos> é, então Enfim, a próxima caixa, batendo 500 likes nesse vídeo. Desse minha primeira caixa de surpresa, eu vou aumentar. Essa aqui foi de 30. Eu vou comprar uma de 80 reais, galera. 80 reais tá bom, né? deixa nos comentários aí. Então para mim fazer o segundo vídeo, fazer um montão de vídeo aqui de caixa de surpresa, fazer uma sequência de vídeo aqui, comprando caixa de surpresa, que já estou gostando, que a surpresa já começou na embalagem, porque veio totalmente diferente, eu achei que vinha igual, estava lá na, na foto do site. Tirando isso, o vendedor foi, foi muito atencioso, enviou muito rápido, já vai dando aquele like, deixe seus comentários aí, se inscreva no canal, é, eu quero agradecer aos 7.500 inscritos. Nós batemos aí os 7.500 inscritos. E vamos lá. Ajuda a gente a chegar aos 10 mil. Se inscreva aí. Deixa os comentários. Compartilha com a galera aí. para Divulgação do meu canal. Gostando muito. Eu vou fazer um vídeo especial, tá? Galera? Tá quase chegando os dois anos de canal aqui já. É, o primeiro ano eu não fiz. Eu tô querendo fazer. Aí um vídeo especial do segundo ano E chegando os 10 mil vai ter a primeira live do canal aqui Então isso aqui é uma, uma declaração de conteúdo Tá aqui do produto que veio Não vem discriminando, é só a caixa misteriosa, galera Só pra vocês verem aqui, ó Aí galera, tá aqui, ó Caixa misteriosa da, caixa misteriosa da Shopee, ó Eu Acho que deu pra ver aí, beleza? É... Não fala qual produto tá dentro Tá falando que é variação Que pode ser produto de vários modelos Ah, tá aqui, ó Companhia do Game é... Vou deixar o link aí Da lojinha dele, da Shopee aqui para dar uma fortalecida, né? Porque eu gostei muito aí da agilidade do vendedor Companhia do Game E vou deixar na descrição, tá? O link da lojinha O nome da lojinha Quem tiver interesse de entrar na Shopee E dar uma passeada lá e conhecer a loja, fica à vontade. Isso é o Merchandise aqui 0800, uma parceria legal. E agora eu vou abrir a caixa aqui para ver qual foi o produto que chegou aqui dentro. Eu não sei o segmento, é, pelo menos a loja aqui está falando que é a companhia do game, né? Mas como foi variação, vamos abrir e que rufa os tambores. Vamos, vamos abrir a caixa de surpresa que já é surpresa dentro da embalagem. Ó. E vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir. Opa, olha os produtos aqui, galera. Ó, <risos> já até caiu, ainda bem que não caiu no chão. Vou voltar aqui e vamos lá, galera, para ver que ó, o que que vem na minha caixa surpresa de 30 reais. Aí, galera, o carregador tipo C. E eu tava precisando mesmo de um carregador desse, porque o da minha esposa já não tá funcionando. Muito bom. Ó, um bank que é aqueles recarregadores portátil. É um chaveiro, esse aqui é como um chaveiro, vou abrir para vocês ó, vai fazendo cálculo aí, galera, ó É esse aqui mesmo, ó, Powerbank, ó, tem aqui o nome dele, ó, tá vendo? Powerbank Eu não sei qual é a potência dele, tá? Mas se eu não usar ele, eu também na bateria eu uso para fazer uma adaptação de outra coisa Eu não sei a potência da bateria e ele é o bom é que ele é como chaveirinho, é leve e isso aqui dá uma recarga extra na sua bateria do telefone quando você vai precisando. Também o que sempre quis ter um, mas do maior, né? Mas já tá muito contente. E o bom é que esse cabo aqui, ó, já é do meu telefone também. E se eu quiser já usar aqui, ó, já tá prontinho. Dois produtos. O que mais que veio aqui? E esse fone também. Super top. Vou abrir. Deixa eu ver onde que abre esse fone Ó um fone novinho O fone eu não tava precisando porque tem muito tempo que eu não uso fone Eu tenho um headset aqui É bluetooth Tem tempo que eu não uso o fone de fio Mas é bom que o menino aqui usa minha esposa usa Ó Top de linha É um 1.5 mm Boa, gostei também E... Veio também essa balinha aqui, ó Essa balinha acho que vem como brinde Obrigado pela compra <risos> Eu que agradeço Tá aí, galera, essa caixinha de, de 30 reais Veio três produtos aqui de segmento É acessórios eletrônicos Eu gostei demais Eu acredito que esses três itens aqui é, Se for comprar Dá mais do que os 30 reais na da, da caixinha que eu paguei né? Vamos colocar a média aqui De um fone desse o quê? 15 reais no camelô, no camelô, tá? Que é, não tem marca. Colocar aí 15 reais. Vamos colocar mais aqui uns 15 esse aqui, o 20, 35. Mais uns 10, 45. Colocar 50 reais que veio aqui, eu paguei 30. Então compensou. Foi um produtos aqui que aí é, realmente tem uso. Então é isso, galera. Minha caixinha surpresa, foi surpresa mesmo. E... Nem sei, eu, assim, na brincadeira eu não tenho nem como falar o que, que a gente espera da caixa, né? Porque é surpresa, não tem, a gente tem aquela expectativa. A não ser quando você compra um segmento, exemplo exemplo, é, sapatos, né? Aí será que vai vir um Nike? Será que vai vir um, um Top? Será que vai vir um, um Adidas? Mas, porém, foi variação, não tem nem como. A, a ansiedade do produto chegar e você abrir a caixa. Eu gostei demais da sensação, assim, não tem explicação. Eu acho que só quem fez vídeo... É, com caixa surpresa, pode aí descrever como a sensação que tem é muito boa. É não é tanto pelo valor do produto, né? Isso é o mínimo se vai vir a mais do que você comprou, se vai vir a menos. Ou se o produto é bom ou não, é mais mesmo pela sensação assim do surpresa, do, do da ansiedade. Gostei demais. Então tá aí, galera. A meta desse vídeo: 500 likes. É, eu vou trazer uma, uma caixa agora vamos aumentar para R$100,00, nem sei o valor do primeiro que eu falei já até esqueci o primeiro valor que eu falei que eu ia comprar então vamos manter em R$100,00 redondo vamos comprar a caixa super surpresa de 100 reais redondo aqui e vocês podem deixar aí nos comentários um segmento que vocês querem que eu traga uma caixa aqui deixe sobre é, comentários se vocês compraria caixa surpresa sem saber o que está comprando é, se entraria nessa brincadeira que é uma brincadeira eu estou levando aqui na esportiva com brincadeira eu quero agradecer demais aí o vendedor da o que? Deixa eu olhar aqui que eu não gravei o nome ah, Companhia do Game, né? É, como eu falei que era pra vídeo pra YouTube, tá aqui A galera aí firme e forte acompanhando e dando força aqui no canal E eu quero comprar mais caixa, né? Ou por essa loja ou por outra loja, não... É, não sei E isso aí, galera Deixa o seu like, deixa os comentários Se não for inscrito no canal, se inscreve para dar aquela força É... E eu vou ficando por aqui com meus produtos. Eu acredito que tem que pouca para, para recarregar esse powerbank. Eu vou estar usando, vou estar levando ele para o meu serviço. Gostei demais, como ele é chaveirinho, eu posso colocar até junto com a chave aí do, do veículo. Ele é muito leve e eu vou ver como que é. Se vocês deixarem muito comentário e quiserem que eu falo sobre ele, eu falo aqui sobre esses produtos que eu vou usar. Isso aí, agradecer a audiência de vocês, tá? No vídeo até agora, até o final. Eu vou ficando por aqui e espero vocês no próximo vídeo. Não esqueça de deixar os seus comentários da minha próxima caixa surpresa, tá? Não é o próximo vídeo de caixa surpresa, mas na próxima, a próxima caixa surpresa que eu vou abrir aqui no canal. Até mais. Fui!